Não. comer Não, meu filho Deixa ela comer Ô, oh, dó Lara tá com fome, deixa a Lara comer Ixi, Lara Então, deixa o Rex, então, comer Deixa o Rex comer Ixi, Ixi, Rex É pior que eu não quis deixar que você... Ixi, ficou Ixi, braço assim Então, vai, deixa a Magali comer, então, Todd Deixa a Magali comer, então Ela é boazinha de é, Vixe, ninguém, ninguém para comer? Que fome, meu filho? Deixa eu alisar você pra você ficar calminho Calma, meu filho, calma Deixa isso comer, deixa Vai, pode comer, é. Rex <risos> Calma, Rex é. Pode comer, Rex é. Você vai deixar, pode comer, meu filho Não, meu filho Deixa esse, deixa esse comer Ixi, não, pode não, Rex. Você vai deixar não. Ixi, Rex. Sai daí, Rex. amor de Deus, é, Rex. Come. Vem cá, riqueza. Você vai deixar você comer, riqueza? Vamos lá. Vamos lá. Deixa ela comer. Deixa a sua mulher comer, então. Deixa a sua esposa comer. Ixi. Nem a sua esposa? Deixa ela comer. Come, meu filho. Come. Come, riqueza, como é que educadinha? Não come, ninguém come antes do Rex. Ninguém come antes do Todd, gente. Olha o pãozinho comendo. Tá gostoso, né, meu filho? Tá gostoso, né? Ai, ai, ai. Ai, Correu com o panda. Uh -uh. Ixi, panda, o céu tá lá guardado, panda. Nossa, Deus, ninguém vai comer, nem o um panda. Correu com o panda. Que bravura é essa, meu filho? Gente, uhum. gente, você tá muito malvado, Todd. Você não quer deixar ninguém comer, Todd? Que que é isso, Todd? Deixa eu pegar pra dar esse... Deixa eu pegar Pode pegar Ai, ai, ai Todd Agora deixa eles comer Gente O meu bebê vai comer angu Os pinches zero vão comer um anguzinho Que eu fiz Ó, eu esfriei com a colherzinha Gente, não pode dar quente Faz um anguzinho gostosinho Com carne Com caldo de carne e dá eles, mas não pode, vocês tem que olhar Não pode dar quente, tem que dar morno Tá? Não dá anguzinho frio que, Tadinho, né? Eles merecem pra mim, é um anguzinho morninho, gente Eu vou dar para meus bebês, tá? Eu fiz pra eles Com caldo de carne Tá uma delícia Uma delícia, eu vou pausar aqui Vou lá dar eles o anguzinho Eu separei o angu do gato aqui, ó Do panda, tem um pouco a separar os meninos tá querendo o que, angu, Aí o Todd gente, o Todd não quer deixar nem o filhote chegar perto, ó, sabe que saco eu vou dar o angu ó, você tá bravo meu filho, é, Oxe, olha, que isso meu filho, só você que vai comer, não, não pode, cheirando, gente. Olha, cheirando. olha o filhote, olha o filhote tá tudo Ih, Quem que? Quem que, papá? Quem que? Ai. Olha, o Tati O Tati bravo, gente. Ai, de, gente, com o senhor, gente. Com o senhor, gente. senhor. Ih, meu filho, tá gostoso. Olha. Olha. Gente, que valentia é essa, Todd? Que valentia é essa, meu filho? Todo mundo pra tá lá no cantinho. Gente, quem ia comer primeiro, viu, Rex? É o papai. Panda, o seu já tá lá, viu, Panda? É o papai, Rex. Oi, gente. Oi. Oh, yeah. Vamos ver. Vamos lá contar com os bichinhos. Ah lá. Papai colocou lá pra vocês, vai. Ixi, vai dar briga. Né? Ixi. Que isso Todd? <risos> é isso, Todd? Deixa o Rex comer, Todd. Vai lá, Rex. Comer? Vai, meu filho. Comer? Gente, eu... O pai não quer deixar, não. Vai lá comer, moço. Ixi. Vai lá comer. <risos> Nossa, Deus. Todd quer deixar você comer, não. Vai lá comer, meu filho. Ixi. Vai lá. Tá gostoso, Todd? Vai lá comer, seus bobão. Come lá. Vai lá comer, vai. Vai. Come. Vixe, tá com medo do papai Vai lá comer, meu filho Vai lá comer Todd, deixa eles comer, Todd Todd, deixa os bichinhos comer você. Hum, que delícia Papai já esfriou pra comer Hum, ainda tá morno, né? Ainda tá um pouquinho quente Gente, tinha um pouquinho de pão ali Aí eu coloquei para eles, pão também lá dentro. Olha, tá comendo as beiradas, está, dentro da tá amor demais. Ô meu filho, vai lá comer, deixa os bichos em comer, vou pausar. Gente, eu vou dar gangu pro meus bebês, ó. Meus bebê vai comer angu que eu fiz, um angu gostoso. tá gostoso, Todd? Pode oh, é gostoso, meu filho. Tá não? Dá o papá pra cá. Dá o papá pra cá. Deixa eu pegar o papá. Deixa. Deixa papai pegar o papá. Não pode pegar, não? Dá, moço, o papá. Deixa eu pegar o papá dela pra eles também. Deixa a Lara comer. Pode, Lara. Come, Lara. Todd vai deixar. Ixi. Não, meu filho. Deixa ela comer. Ô, oh, dó. Lara tá com fome. Deixa a Lara comer. Ixi. Lara. Então, deixa o Rex, então, comer. Deixa o Rex comer. Ixi. Ixi, Rex. Você é pior. Que eu não quis deixar que você. Ixi. Ixi. Ficou braco assim. Então, vai. Deixa a Magali comer, então, Todd. Deixa a Magali comer, então. Ela é boazinha. Deixa, eu... Ninguém, ninguém para comer. Que foi, meu filho. Deixa eu alisar você para você ficar calminho. Calma, meu filho, calma. Deixa isso comer, deixa. Vai, para comer, Rex. Come, Rex. Pode comer, Rex. Você vai deixar? Para comer, meu filho. Não, meu filho. Deixa esse, deixa esse comer.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 Daniel, você entrar, Daniel. Agora o Todd deixa eles comer, gente. Ó. Todd deixa vocês comer, né, meu filho? Tá gostoso, papá? Uma aguzinho tá gostoso, Tá?